Pelo menos quatro montadoras já anunciaram que darão férias forçadas a seus trabalhadores entre os meses de março e abril. A Volkswagen confirmou que dará férias coletivas a 2 mil trabalhadores na fábrica de Taubaté, interior paulista. Serão 10 dias de folgas forçadas que começam no dia 27 de março. De acordo com a fabricante alemã, a medida tem como objetivo a manutenção da linha de produção da unidade e ainda a instabilidade na cadeira de fornecimento de componentes, como por exemplo os semicondutores. A General Motors, que também fica no Vale do Paraíba, vai conceder férias a 3 mil funcionários da unidade de São José dos Campos. A medida também começa no dia 27 e afetará 80% da área de produção. Já a sul-coreana Hyundai informou que as férias coletivas começaram hoje, dia 20 de março, e vão até o dia 2 de abril. Ficarão em casa 2 mil trabalhadores de três turnos de produção e ainda equipes do setor administrativo da fábrica de Piracicaba, interior paulista. As operações da fábrica de motores na mesma unidade seguirão normalmente. Segundo a empresa, a decisão visa adequar os volumes de Produção para o mês de março, além de evitar estoque. Outra que vai dar férias coletivas é a gigante franco-italo-americana Stellantis, dona das marcas Fiat, Jeep. Peugeot e Citroën. A medida vai afetar a planta de Goiânia em Pernambuco a partir da próxima quarta-feira e segue até o dia 10 de abril, atingindo um dos três turnos da fábrica. A partir do dia 27 de março, os demais turnos também serão interrompidos e retornarão no dia 6 de abril. De acordo com a multinacional, o objetivo também é ajustar o volume de produção à demanda. E a Mercedes-Benz colocará 300 trabalhadores em férias a partir do dia 3 de abril. A decisão vale até o dia 2 de maio na fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A montadora conta com 6 mil funcionários só na linha de produção. Outro fator determinante das paralisações é a inflação. Os preços dos carros no Brasil vêm subindo desde o final de 2020. Em janeiro desse ano, de acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes, a Anfávia, as vendas cresceram 13% no país, mas ainda assim insuficiente para repor as perdas, já que era necessário um aumento mais robusto. Entre os trabalhadores, a dúvida é se as férias coletivas seriam um primeiro passo para uma possível demissão em massa no setor. O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região explica que no caso da General Motors a empresa por enquanto não cogita desligamentos e garantiu estabilidade aos funcionários até o dia 19 de abril. A empresa não falou nenhuma situação de demissão e nós como a posição do sindicato, como foi votado com os trabalhadores, é, de qualquer situação de, de corte pessoal de, a gente tem que ser negociado de carta que tem hastas alternativas que não seja demissão de